passando a ver algumas coisas. Não sei se alguém estou aqui no ano passado e eu esse um comentário de que toda, me é que todas as empresas vão ser atacadas ou já estão sendo atacadas. Punto. Ah, não, que saiu na bodega, chica. Não, não porque não há interesse comercial. Não? Só por isso, todas as empresas hoje estão sendo atacadas hoje e não sabemos, a empresa não sabe atacadas ou roubadas ou, ou vão nascer ou já foram, quizás umas descobrem, como passou com o quizás outras não descobrem.